aqui na localidade de Caramuru de Baixo, na propriedade que passou, da, vou explicar um pouco da, de da onde que vem, era o terreno era do meu avô, do meu avô passou para meus pais e agora quem está produzindo aqui sou eu e minha família, tem meu marido, tem meus dois filhos que trabalham também com a gente, estudam mas trabalham com a gente, aí a gente começou com batata, com carreira de chuchu, café, a gente viu que isso não ia dar muito resultado, agora a gente trabalha mais com gengibre, com cará, batata doce, planta algumas coisinhas para a gente, igual feijão, para a gente cultivar para o gasto da gente. E assim segue a nossa vida aqui. São de 24 hectares o terreno, a altura uhum. total. Só que aí tem o que fica para a reserva florestal e tem a parte que a gente cultiva. É, a gente trabalha com, é, com batata, com cará, às vezes planta aipim. Não é sempre mais planta, mas o que mais a gente está colhendo agora, acabamos de colher e vamos voltar a plantar. É gengibre e cará. Já estamos acabando de colher e já plantamos uma lavoura de gengibre e cará novamente. É, a nossa lavoura então seria o gengibre, o cará, o agropecuário, né? seria os bois a gente também tem para o gasto e também vende e a floresta a gente tem a parte que a gente sempre preserva a natureza que a gente não trabalha nela, então aquela parte fica é preservada para a natureza para ajudar no meio ambiente temos uns, a banana que a gente planta para é o gasto da gente, a gente é orgânico temos uns pé de pimenta que é orgânico plantamos uns pé de couve que também são orgânicos feijão, são coisas orgânicas o gengibre aqui também porque na verdade não foi utilizado nenhum tipo de agrotóxico. da família a gente evita o agrotóxico porque a gente já teve um caso na família que é o meu pai que na época da parede chuchu por isso mesmo que a gente parou porque na época que ele trabalhava ele ficou doente depois que mexia com muito agrotóxico então por isso que a gente evita hoje a gente trabalha mais com a lavoura que não precisa do agrotóxico que aí a gente pode consumir e também é bom para quem está consumindo não está consumindo agrotóxico Eu vou dar lavoura para minha família é que a gente tira a nossa renda em cima da, da nossa lavoura e também a gente produz e leva o alimento para a cidade onde todo mundo pode estar tá consumindo e por isso que a gente evita o agrotóxico que aí a gente consome sem o agrotóxico e a, a população também